Olha, a situação é bem difícil né? para quem caminha, para quem pedala. Eu não tenho carro para pedalo no dia a dia, caminho bastante. E assim, a gente percebe que falta infraestrutura, por falta de calçadas, por falta de manutenção das calçadas, falta de pontos de travessia. Outro grave problema é o desrespeito dos motoristas que invadem calçadas, bloqueiam rampas. Então isso é uma situação cotidiana. Né, que mesmo na área central de Brasília, a gente percebe essa invasão dos espaços. Então, um pouco do espaço que o pedestre teria para andar em segurança, é, esses espaços estão invadidos diariamente, realmente, pelos motoristas. E, nesses casos aí, além de faltar educação, faltar bom senso dos motoristas, falta fiscalização né, pelo poder público para garantir caminho livre. Né? O pedestre teria que ter o direito de ir e vir em segurança, né? o direito à cidade, esse direito simplesmente não é garantido por conta desses vários problemas aí diários.